A viúva de um motorista que morreu em 2010 buscou na semana de execução trabalhista na Justiça do Trabalho resolver um processo que já estava tramitando há nove anos. Durante a audiência de conciliação, ela e a empresa de transporte onde ele trabalhava chegaram a um acordo. Agora ela vai receber 450 mil reais. Depois que ele morreu em um acidente na BR-364, a esposa ficou com depressão e mal conseguia comer. Agora, com o encerramento do caso, ela contou que se sente finalmente aliviada e pronta para seguir adiante. A audiência foi realizada durante a nona semana nacional da execução trabalhista. O evento foi promovido pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho em parceria com todos os TRTs do país.